Olá pessoal, aqui é o professor Rodrigo e hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre os poliedros de Platão. Então, vamos lá, conhecendo sobre poliedros de Platão, dando sequência à nossa aula de geometria, ok? Então, vamos começar pela definição, tá? Uh... O item 124 diz o seguinte do, nosso, do livro que nós estamos estudando do Doutor Pompeu, lembrando Fundamentos de Matemática Elementar, Volume 10, diz o seguinte: um poliedro chamado poliedro de Platão C e somente C satisfaz as três seguintes condições: primeira, letra A, todas as faces têm o mesmo número n de arestas; letra B. Todos os ângulos poliédricos têm o mesmo número m de arestas. E, por fim, c vale a relação de Euler: v menos a mais f igual a 2. Então, ele, o poliedro que satisfaz essas três características é chamado de poliedro de Platão. Então, 125 temos uma propriedade que diz assim: existem cinco e somente cinco classes de poliedros de Platão, são cinco e são bem definidos, então nós vamos tentar provar, demonstrar essa existência desses cinco e somente cinco poliedros de Platão. Bom, então acompanhem comigo, tá? vamos para a demonstração. Considerando as características acima, nós comentamos que é necessário para que o poliedro de Platão exista. Uh, vamos fazer algumas considerações. Primeiro, uh, cada uma das f faces tem n arestas e esse é, é importante destacar. Então, cada face f possui n arestas. sendo que esse n precisa obrigatoriamente ser maior ou igual a 3. E como cada aresta cada aresta está em duas faces? Vamos ter o seguinte. Tenho o número de arestas vezes o número de faces deve ser igual a 2A. Então, se eu multiplicar o número de arestas vezes as faces, nós vamos ter, uh, aliás, o número de arestas de cada face, cada poliedro vezes o número de faces, nós vamos ter o dobro de arestas desse poliedro, como a gente já viu na, uh, em exemplos anteriores. Isso implica, só reorganizando isso, nós vamos ter que o número de faces desse poliedro é igual a 2A sobre N. E guardemos essa relação, tá? vamos chamar aqui de 1, em reserva. Segundo, B, agora os V ângulos poliédricos, Cada ângulo poliédrico opa, poliédrico V tem M arestas e este M, essas quantidade de arestas que se encontram tem que ser, no mínimo, 3. Ou seja, M precisa ser maior ou igual a 3. E da mesma forma como cada aresta possui dois vértices, cada aresta possui dois vértices nós vamos ter a seguinte relação, então, o número de arestas que partem de cada vértice, então, vezes a quantidade de vértices que tem o meu polígono, vai resultar no dobro de arestas. Então, nós temos que, para fazer esse caminho reverso, nós dividimos por 2, e V, naturalmente, então vai ficar 2A sobre M. Vamos reservar essa também e vamos chamar de 2 esta equação. Ah, então veja que esse 1 um é a implicação da, do item A, B é a implicação do item B, e a implicação do item C é o próprio a relação de Euler, então ele deve obedecer essa relação V-A mais F igual a 2, tá? então guardemos, vou destacar aqui também, essas três implicações resultam das condições A, B e C. Ok? Vamos para a próxima etapa. Esta etapa Consiste então Em substituir Eu vou descer um pouquinho mais aqui Substituir 1 e 2 Vamos anotar isto Então é substituindo 1 e 2 Em 3 E dividimos por 2a, tá? Dividimos por 2a, porque vai resultar nisso aqui. Então substituindo na equação de Euler. Então o vértice, a relação de vértice é 2a sobre m menos a mais f que é 2A sobre N, igual a 2. Então, dividimos tudo, por, dividimos tudo por 2A, e vai resultar a seguinte equação. Aqui, 2A dividido por 2A vai ficar 1 sobre N, Menos 1 um meio, mais 1 um sobre n, igual a 2. Ah, não, desculpa. 2 dois sobre 2a, dois igual a 1 um sobre n. corrigindo aqui, e vamos reservar mais essa, chamando de 4, ok? Descendo mais um pouquinho, e vamos avaliar usando essa equação 4 agora, bom? Então, sabendo que n precisa ser maior ou igual a 3 e m maior ou igual a três vamos fazer a seguinte avaliação aqui. Vamos então supor que M e N fossem simultaneamente maiores que três, veja a implicação disso. Então, se supondo M, vou escrever assim: ó, supondo M e N. Maiores que 3 simultaneamente. Tá? O que, que isso ia, iria implicar? Então, vamos escrever assim: m maior que 3 implicaria em como só admitimos números inteiros, então o m tem que ser maior ou igual a 4. Por consequência, 1 sobre m, que é o que temos aqui, vai ser um número menor ou igual a um quarto. Tá? É uma consequência. E a mesma coisa acontece com n maior que 3. Ele também precisa. Porque o número de arestas são, é um número inteiro. Então, n tem que ser maior ou igual a 4. E por consequência disso teremos também 1 sobre n obrigatoriamente menor ou igual a 1 quarto. E aí vejam, analisando essa nossa fórmula aqui, eu tenho a soma né, de 1 sobre n mais 1 sobre m. Então, se somarmos 1 sobre m mais 1 sobre n que é o que indica essa nossa relação lá em cima, somando um quarto números... Uh, um quarto ou menor que isso, né? Com um outro um quarto ou menor que isso, obrigatoriamente é um número menor do que um meio. Tá? Obrigatoriamente é um número menor que um meio. Assim... Essa relação aqui, 1 sobre m, menos 1 meio, mais 1 sobre n, vai acabar sendo um número menor ou igual a zero, correto? Tá? Ou seja, se isso aqui, essa soma sempre vai ser menor do que 1 meio, a única possibilidade desse número ser positivo ou maior que zero é que essa soma seja sempre maior do que 1 meio, como ele vai ser sempre menor do que 1 meio... Esse resultado sempre será negativo ou menor que zero, tá? E acaba contrariando essa igualdade do item 4. Nós não podemos ter um número negativo, tá? Uh, porque A sempre vai ter que ser positivo, tá? Vou escrever aqui, pode ser em vermelho mesmo. que contraria a igualdade 4. O que, que nós concluímos a respeito disso? M e N não podem ser simultaneamente uh, maiores que 3. Então, ou M deve ser 3 ou N deve ser 3, e é isso que nós vamos avaliar nessa, uh, na sequência. Então, abri uma página em branco aqui para a gente seguir, nós concluímos do item anterior, então que esse poliedro de Platão, obrigatoriamente, ou ele possui ângulos triédricos, ou ele possui faces triangulares, ou um ou outro ele não pode não ter os dois simultaneamente ele precisa ter um deles pelo menos e aí nós vamos avaliar as duas situações agora a primeira é considerando que os ângulos que, que, que são triédros tá vamos supor então para M fixo igual a 3 ou seja, todos os seus ângulos, seus vértices são de triédros, tá? E aí na na nossa relação 4 que nós vamos usar bastante, né? Então, supondo o triédro vai ficar assim. Então, 1 sobre n menos corrigindo aqui. Então, 1 um sobre M vai ficar 1 um terço menos 1 um meio mais 1 um sobre N igual a 1 um sobre A. Só reorganizando essa estruturinha aqui, vai ficar 1 um terço menos 1 um meio 1 um sexto mais 1 um sobre N, igual a 1 um sobre A. Qual que é essa implicação? Então, que 1 um sobre N tem que ser maior do que 1 um sexto, já que A precisa ser positivo, correto? Bom, para que 1 um sobre N seja maior que 1 um sexto, N precisa ser menor do que 6 nesse sentido então se n tem que ser menor que 6 n precisa ser inteiro então as possibilidades que nós temos é que n seja então, então o n ou ele é igual a 5 ou n é igual a 4 ou N é igual a 3. N não pode ser menor que 3, tá? Ele é maior ou igual a 3. Então, sobram apenas essas possibilidades. Então, fechando, fazendo só uma, uma tabelinha aqui. Então, para M igual a 3, eu posso ter N igual a 3 também. M3 e N4, M3 e n 5. Tenho apenas 3 possibilidades aqui, tá? Agora vamos fazer o mesmo processo, porém, uh, considerando faces triangulares, tá? Então, descendo um pouquinho aqui, então, considerando, então, N igual a 3. Vamos fixar agora a N. Então, supondo que as faces são triangulares. Beleza? Então, vamos ter o seguinte. 1 sobre M menos 1 meio mais 1 terço igual a 1 sobre A. Organizando isso aqui, então, vamos ter ainda 1 sobre n, mais ou menos 1 sexto, tá? 1 meio, menos 1 meio, mais 1 terço, menos 1 sexto. Igual a 1 sobre a. Então, qual é a implicação disso? Vou só reorganizar aqui nós temos, então, que 1 sobre M obrigatoriamente deve ser maior do que um sexto, tá? que, já que A precisa ser positivo. Nesse sentido, então, M deve ser menor do que 6. Tá? Então, se M deve ser menor do que 6, as consequências disso... Lembrando também que M deve ser um número inteiro e tem que ser também maior ou igual a 3. Então eu vou ter m igual a 3 ou m igual a 4 ou m igual a 5. Certo? E organizando, fazendo, montando então a tabelinha aqui, nós vamos ter o seguinte Agora, fixando, então, N. Vou deixar esse lado aqui. Então, fixando N3, nós podemos ter 3 e 3. Podemos ter N3 e M4, N3 e M5. Tá? São as consequências dessa nossa avaliação. Agora, fazendo uma união desses dois conjuntos, dessas duas possibilidades, né? aqui em cima e aqui embaixo, consegui deixar os dois na mesma tela? Porque alguns são, existe intersecção, M13 e N13 eu tenho aqui e aqui, correto? Então, vamos contabilizar apenas uma vez. Então, aqui eu tenho 13 e 13, eu vou ter... Portanto, cinco possibilidades, tá? Resumo. Então, vamos fazer assim. M em relação a N. Fazendo essa união dos dois conjuntos ali, eu vou ter 3 e 3 3 4 3 e 5. 4 e 3 e 5 e 3. Veja que o 3 precisa estar presente em um deles, porque simultaneamente os dois não podem ser maior que 3, como na primeira demonstração que a gente fez. Então, o que prova que são a afirmação que diz que são cinco, e somente cinco, os poliedros de Platão, certo? Bom, e como consequência disso, a partir dessas informações e das relações que nós montamos antes, nós conseguimos estabelecer quantas, ou como são as faces, e os vértices, enfim, como são cada um dos sólidos de Platão. Tá? Então, como consequência, basta nós substituirmos, por exemplo, eu vou pegar esse primeiro exemplo aqui, tá? e substituir lá na, na primeira relação, lá, 1 sobre m, mais, menos 1 meio, mais 1 sobre n, igual a 1 sobre A. Então, 1 sobre 3, menos 1 meio, mais 1 terço, igual a 1 sobre A. Então, resolvendo aqui, nós vamos encontrar o número de arestas. Tá, vai ficar aqui... Então, 2 terços, menos 1 um meio, igual a 1 um sobre A. Então, bem rapidinho aqui, nós temos 4 uh, menos 3, então, igual a 1 um sobre A. Concluímos aqui que A é igual a 6. Aqui temos 6 arestas. Então, a partir daí, a gente retorna um pouquinho mais lá nas primeiras relações 1 e 2. Essa aqui é a relação 4, né? E aí, substituindo na 1, nós vamos ter o número de faces. Substituindo em 2, nós vamos ter o número de vértices. E aí, nós conseguimos estruturar. E aí... E aí, a gente vai concluir esse aqui é o tetraedro, né? Esse aqui é o tetraedro. E assim vocês podem fazer, eu não vou, eu vou deixar como uma tarefinha, vocês podem substituir em cada um deles e montar a tabela que possui no próprio livro mesmo. A gente consegue montar e, e estruturar cada um dos... <coughs> Uh, dos poliedros de Platão. Tá bom, pessoal? Então, obrigado por ter acompanhado até aí. Valeu!